Galera, aqui é o Manuel para mais um vídeo, um vídezinho rápido, fácil e prático. É, neste vídeo eu vou explicar como faz a limpeza do cache de navegador, né? de forma rápida e simples. Eu vou usar quatro navegadores: o Firefox, o Chrome, o Brave e o Opera GX. E o, na verdade são cinco, né? E o Edge vamos começar com o Edge a gente vai utilizar o atalho Ctrl Shift Del ou Delete do seu teclado em tempo de em intervalo de tempo vamos escolher desde o começo e limpar agora pronto Edge é só isso no Edge é só isso no Firefox o mesmo atalho Ctrl Shift Del intervalo de tempo a limpar, escolher tudo e OK. Chrome a mesma coisa, Ctrl, Ctrl, Shift, Del, todo o período e remover dados. No breve também a mesma coisa, Ctrl, Shift, Del. período de tempo todo período e apagar data e não mais não menos importante o opera gx ctrl shift del período todo período e limpar dados pronto feito isso todo o seu cache de navegação vai ser apagada nesses cinco navegadores. É, depende da quantidade de dados armazenados no navegador, é, demora um pouquinho para limpar, mas quando limpar, limpa tudo, ok? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, é, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no canal, você vai estar tá me ajudando bastante, ok?